No próximo dia, 22, 23, nosso governo, Jair Bolsonaro, vai estar reunido com o Presidente dos Estados Unidos, do Barney. E aí eu, eu, eu digo para ti, a, a discussão principal trata-se do meio ambiente.